Olá, aqui é o professor Rodrigo, e vou fazer uma questãozinha sobre funções, ok? Então vamos lá. Eu trouxe essa, é uma questão de vestibular, da Fundação Getúlio Vargas, encontrei num livro didático, mas eu achei interessante porque ela é bem aplicada, tá? Bem aplicada. E para a gente ter uma noção geral de algumas situações que a gente pode separar com uma função, aqui diz o seguinte. Para essa, lembrando que esse enunciado vai valer para as duas questões seguintes. Para determinado produto, o número de unidades vendidas, o número de unidades vendidas está relacionado com a quantia gasta em propaganda, de tal modo que para X milhares de reais investidos em propaganda, então X é o valor investido em propaganda, a receita R é dada por R de x e essa fórmula aqui, ou seja, a receita que eu vou obter a partir da venda de acordo com o valor investido para aquele produto, para aquele segmento, então deveria obedecer essa regra. Então vamos ver as questões, o que diz assim aqui. Pode-se dizer então que a receita, ainda que nenhuma, zero, quantia seja investida em propaganda, será igual a... Então pense no seguinte, a gente tem que pensar aqui na pior hipótese do mercado, pensando que eu gaste zero em propaganda, e qual seria a minha receita? Pensando a receita mínima. Aqui é muito simples, basta eu pensar em atribuir para X zero tá, então esse probleminha dessa questão se resume basicamente a calcular R de zero ou seja a receita para quando é investido zero reais eu vou substituir aqui é fácil de fazer mentalmente esse cálculo mas eu vou esboçar para vocês enxergarem aqui eu tenho o seguinte que R de zero é igual a 50 menos 50 dividido por 5 é 10. Desta forma, R de 0 é 40. Como é dado em milhares, né? Então, desta forma, o mínimo que vai se obter de lucro é 40 mil reais. Tranquilo, né? Muito tranquilo, vejo que essas demais então já não se enquadraria. A número 7 vai ser um tanto mais uh, de observação. Eu não vou nem precisar fazer continha. Avalie comigo. Pode-se afirmar também que vamos ter que entender o comportamento disso aqui, desse número R de X. Qual é o comportamento dele? Primeiro, a receita cresce proporcionalmente ao aumento da quantia gasta em propaganda. Essa das cinco letras aqui para verificar se é falsa ou verdadeira, eu acredito que seja mais complexa. É por isso que colocaram na primeira, para a gente perder um pouquinho mais de tempo. Mas se a gente analisar, eu tenho dois membros aqui e o que vai variar é apenas esse. E o que, de que forma isso vai variar? Isso é uma fração aqui, o numerador está fixo, 50, e o denominador é o que vai variar. Ele pode somente aumentar, ele parte de zero aqui, ou seja, o denominador parte de 5 e vai aumentando. Posso aumentar quanto eu quiser. Porém, o que acontece com uma fração quando o denominador aumenta? Quando uma fração, quando o denominador começa a aumentar, por exemplo, 1 sobre 10 é igual a 0,1. 1 sobre 100 é igual a 0,01. 1 sobre 1000 é igual a 0,001. Esse comportamento dá para se entender. Então, à medida que esse número cresce muito, este númerozinho aqui a fração como um todo que ela representa fica extremamente pequena ou seja 0,001 é menor do que 0,01 que é menor do que 0,1 que é o maior número aqui desta sequência e ele só vai diminuir ele vai se aproximar de zero tá ele se aproxima de zero ele nunca vai zerar definitivamente, mas ele se aproxima de zero então ou seja, vai chegar um ponto que eu vou subtrair um valor muito pequeno aqui próximo de zero mas ele não vai ficar menor do que do que um valor que a gente acabou de calcular inclusive 40 certo então ele não cresce proporcional tá ele não cresce proporcional essa afirmação está errada quanto maior o investimento em propaganda menor será a receita isso também não é verdade porque quanto mais nós aumentarmos aqui, maior, menor vai ser esse número, esse número aqui. Eu vou, que ele é um número negativo, né? É isso que reduz a receita. Enquanto maior esse denominador, menor esse número e menor vai ser esse número aqui, vai se aproximar de zero. Então, ele também não é verdadeiro. Por maior que seja o investimento em propaganda, a receita não ultrapassará 40 mil. Eu vou apagar um pouquinho aqui para a gente ganhar novamente espaço. Esse meu rascunho. Então veja: por mais que eu aumente, ele não ultrapassará 40 mil. Pensa assim: ó quando eu aumentar isso muito, o, o denominador ali, o x aumenta muito, esse número tende a zero. Então 50 menos zero vai ser 50. Então, o máximo que ele chega, ele não vai ultrapassar 50 mil. aí. Tá? E aí a gente já chega lá na resposta correta. Ele vai ultrapassar 40 mil, sim. Ele chega muito perto de 50, mas 40 mil ele passa. É aí quanto menor o investimento em propaganda, maior será a receita. Isso aí nós vimos que não. Maior investimento, menor a, maior a receita. E aí aqui, esta última é a conclusão que a gente chega. Então veja que isso aqui, como isso tende a zero, então ele vai se aproximar de 50 mil mas ela não ultrapassará esses 50 mil. Tá? Essa é uma questão bem interpretativa, mas para a gente ver uma aplicação sobre funções. Tá bom? Obrigado por ter acompanhado. É mais!